Bem vindos a um novo vídeo, e hoje o vídeo vai ser sobre este compressor portátil da Alphawise, que é um compressor inteligente e vocês vão ficar a saber tudo o que podem fazer com ele e a forma de o utilizar. Uh, é um produto que foi oferecido pela Gearbest, vou deixar aí na descrição o, o link se vocês quiserem comprar isto porque é bastante útil, está bem? Fiquem por aí! Então vamos abrir aqui o conteúdo da caixa, isto é composto por oito por peças, o ah, que é que isto tem? Tem, tem o manual, não é? o manual que tem em chinês e tem aqui em inglês, depois tem um cabo USB, tem o compressor que precisa de energia aqui para funcionar, ele não funciona só por si, precisa quer da energia ou, ou de um power bank ou precisa de 5V, ou, de, ou de, da tomada do isqueiro, ou de um carregador normal de, de telemóveis, não é? Vamos ligar aqui assim à parede vocês vão ver o LED ali a ligar. Pronto, já ligou o LED, ok? precisa para, para poder funcionar, para fazer aqui o motor trabalhar. Uh, depois tenho aqui ainda uma, uma, um envolve cruzinho, jeitoso, que é para pôr este material todo, tenho aqui assim umas peças auxiliares, que é uma mangueirinha, uma mangueirinha para colocar aqui, ou aqui deste lado, este, ar, este, este, este lado aqui assim é para expelir ou seja, para vocês encherem bolas, encherem boias, encherem pneus, o que vocês quiserem, e deste lado aqui é para puxar o ar, para fazerem vácuo, e para isso usam isto para encher a bola, isto para encher depois outro tipo de, de, de boias, não é? eu vou já mostrar aqui assim um exemplo para encher uma bola, e ainda tem aqui esta pecinha, agora já não tem mais nada, ainda tem aqui esta pecinha que também é para enroscar aqui, porque existem aí umas sacas que vocês põem aqui, ligam isto e dá para, para eles retirarem, e, e, e este aparelho retira o ar por vácuo desse, desse não é isto é para, será para como sabem, os alimentos hum, tendo o ar, é assim que eles, que eles apodrecem facilmente e perdem características, se estiverem em vácuo, são muito mais facilmente conservados, não é? Este aparelho tem, tem dois modos de trabalhar, tem um modo que ele é inteligente porque ele para automaticamente, ele quando sente que não tem, que não tem mais ar lá dentro pela força de sucção, ele, ele para automaticamente, que é para fazer sucção, que é para expelir o ar, ou então tem um modo que é que é mais que ele força e aí temos nós que parar manualmente. Ah, eu vou-vos ligar agora aqui assim, eu já tenho aqui um cabo USB, escuso usar este, vou ligar o cabo USB para vocês verem o funcionamento disto. Ah, mal eu carrego aqui, ele de certeza que vai logo ligar aqui o LED. Bem, já está pronto a funcionar, agora basta carregar aqui e ele começa a trabalhar. Faz este barulho, se eu puser aqui a mão, ele vai, vai parar quando, quando, quando sentir que já não tem ar e já fez o vácuo. Pronto, e parou, ok? Podemos também usar aqui isto, aqui deste lado, mas neste caso vou usar aqui que é para... para vos mostrar o caso de encher uma bola, ou seja, nós metemos isto na bola, temos a agulha na bola, já está mais ou menos, não é? Onde é que está a vábula disto? Está é. aqui! Temos aqui a vábula, temos a agulha, ok? E agora, através do powerbank, toca a encher a bola! Ah, ele tem também um dispositivo de segurança, foi o que aconteceu agora, passava algum tempo de inatividade ele desliga, por isso temos que ligá-lo novamente, Cá está, e agora vamos por aqui assim, isto a encher, ele agora está a encher a bola, <risos> Claro, não é? Digam lá. Isto é fixe para vocês transportarem isto no carro, pode ser necessário a qualquer altura, quer para um carro, quer para uma moto, quer para uma bicicleta, quer para encher um pneu... Uh, e também dá para fazer o inverso, porque isto... Tam... Pronto, cá está, a bola está, não está bem cheia, não é? Mas já dá para nos safarmos, por exemplo, se for o caso de um pneu... Uh, e agora vamos tentar, se calhar aqui, uh, forçar ela a encher mais... Não sei é como é que é, vou ter que ver aqui no manual... Pronto, tenho que pressionar aqui o botão, vamos ligar que ela já parou, vou ter que pressionar aqui o botão 3 segundos que é para ela forçar e eu, e eu forçar o enchimento, não parar automaticamente e só parar quando eu mandar. Cá está, agora está a forçar, este LED já está azul, ela agora não vai parar, ela agora só vai parar quando eu mandar. Pronto, acho que já está bom, bem... Pronto, vou mandar parar... Ok... Pronto, temos aqui a bola cheinha... Podia ser um pneu... Hum, outra coisa agora que podemos fazer, é o inverso, é desinflar... Vamos tirar... Vamos tirar aqui isto para a bola não esvaziar por ela própria e vamos trocar, em vez de pôr aqui para encher, vamos pôr para retirar o ar... Temos a agulha, ela própria por... Ela tira isso, não é? Nem é preciso... Uh, mas se ligarmos isto... ela começa a retirar o ar da bola, da bola, de, de uma boia, do que for, e, e permite, por exemplo, quando vocês vão de férias, terem as boias e os... e tu, o, tu, tudo que tiverem cheio pode ficar espalmadinho para ocupar menos espaço... Okay? tem estas duas funções... ela chegar a um ponto que vai parar, não é? Aí está, e parou. Pronto, já sente que não tenho ar nenhum. Então, <risos> pronto, vamos esperar que ele desligue e, e foi assim a review deste, deste aparelho fabuloso, que é um aparelho da Alphawise, que é o SC2, tem um custo relativamente barato para a utilidade que tem, está bem? Espero que tenham gostado, é um aparelho de 5 estrelas, está bem? Vai, peace and love!